E é o que Jesus falou, com uma palavra serás justificado ou com uma palavra serás condenado. Depende da palavra. Você está confessando derrota quando deveria dar graças a Deus. Bispo, mas eu devo dar graças a Deus de qualquer maneira? É, de qualquer maneira. Porque os problemas que Deus permite que nós passemos são para que nós venhamos aprender a viver pela fé, ou seja aprender a viver na dependência de Deus se a pessoa está na fé, vive na fé pela fé ela segura as murmurações, ela dá graças a Deus Pratique isso, faça isso a partir de agora em tudo Dai graças, mm. amém mm.